M99 yeah. Tudo que faço é pegar o Mike, um lápis o apse, o grave já bateu. É. Tudo que eu faço é pegar o Mike, um lapso, o grave já bateu. É. Tudo que faço é pegar o Mike, um lápis o o grave já bateu. É. Tudo que faço é pegar o Mike, um lapso, o grave já bateu. É. Caminhando. Pela rua, companhia só da lua, pisando na calçada, hoje é dia de chuva A noite eu tô na curva, vim buscando do melhor flow Com o pack na minha blusa, cada gota é uma rima. Nem sempre eu tive por cima, hoje é dia de chuva um poeta na estrada, minha pupila já dilata Vendo esse horizonte, eu tive a calma de um monge Hoje nada mais me pare. o oh, rap é meu trabalho Vocês já imaginaram, viver daquilo que você sonharam Hoje eu sonho acordado, vejo quem é um do lado, Ouvindo o santi no talo, máquina na mão vai ser o único calo no palco fazendo um abalo, sem paciência pros otários Hoje eu conheço os atalhos, inimigos estão virando retalhos destruindo as cartas do baralho tudo que faz é pegar o um Mike Um lapo Se o gravo já bateu Tudo que faça é pegar o Mike Um lapo Se o gravo já bateu Tudo que faça é pegar o Mike Um lapo Se o grave já bateu é. Tudo que faça é pegar o um Mike Um la um um bat é. Seu grave já bateu, é, várias noites eu desacreditei. Vi a chama se apagando. Isso tava me matando, pesadelo eu não tava acordando. Um lápis, um lápis, não podia ser em vão. Eu vi meu coração, escutei meu próprio som, levantei na vibração. O que eu teria na teoria? Tive que ver na ação. É que eu escutei o bravo. Lavei o rosto nas águas sagradas da pia, pra hoje a grana empilha Eu tô muito alto, uma estrela que brilha, cada rima é uma tacada de bilha É dia de chuva e tá chovendo rima Tudo que eu faço é pegar o um Mike, um lápis, o ápice, o grave já bata Tudo que eu faço é pegar o um mic, um lápis, o ápice, o grave já bata tudo que eu faço é pegar o um Mike, um lápis, o um ápice o um grave já bateu é. Tudo que eu faço é pegar o um Mike um lápis, o um ápice o um grave já bateu M99 Dia de chuva